Alô, pessoal, tudo bem com você? Então, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Tati, pra quem me conhece E eu sou a Tati, pra quem também não me conhece Né? Hum. Então, enfim E hoje eu vim falar pra vocês cinco filmes Que é meio terrorzinho, sabe? De desenhos Um não animação, é meio Halloween style E eu vim mostrar pra vocês Dicar pra vocês esses cinco filmes Hummm uh. Então vamos lá, vão comigo, vamos lá pra saber o que é, porque esse vídeo é um vídeo rapidinho, assim, ó, só pra eu indicar pra vocês cinco filmes maravilhosos que eu gosto bastante de assistir nessa estação. <risos> o primeiro filme é A Casa Monstro. É, pra quem não assistiu, já dava sempre pelo nome Casa Monstro, que é um nome meio tipo. Uh e esse filme é basicamente é, a história de uma casa que ela foi construída e uma mulher morreu era um casal que a mulher morreu Eu acho que o espírito da mulher ficou numa, nessa casa e ela começa a assombrar tipo qualquer coisa que aí ali bola, é, bicicleta que ficar ali naquela parte naquela no território daquela casa é meio que vai ser engolido também pessoas são engolidas. Então, conforme vai indo, acho que três garotos vão, tipo, fica muito curioso com o que acontece com aquela casa. E eles vão lá e entram dentro daquela casa. E eles, tipo, tentam descobrir o que acontece ali dentro. E essa é a aventura deles. Só que nessa aventura é bem, tipo, aterrorizante o que tem lá dentro daquela casa. Então, se vocês querem assistir um desenho animado, eu indico esse: A Casa Monstro, pra vocês. Segundo filme! Segundo filme que eu indico pra vocês é Hotel Transilvânia. Eu indico um e dois, porque esses dias saiu dois desse filme. E é muito legal, é muito engraçado. E é tipo vários personagens: tipo, tem vampiro, tem múmia, tem lobisomem que tem no 300, 400 filhos. Eita, como aquela mulher da filho? Tem, tem Frankenstein, tem vários personagens. Uhum. Eles meio que moram no hotel Transilvânia. E vai um... De repente chega um cara, um humano. Bagunça tudo. Mas é muito legal. Acho que praticamente quase todo mundo já deve ter assistido esse filme. Mas é muito engraçado. É muito legal. Legalzinho. Mas eu indico esse filme. Não é terror. Não é assusta quanto a casa monstro. O próximo filme que eu vou indicar... Hum. O terceiro filme que eu vou indicar pra vocês é... Coraline. É difícil, eu sempre falo de Caroline, ou Caroline, Caroline, Caroline, Caroline, Caroline, menos Coraline. Mas se chama Coraline. Não sei se muitas pessoas assistiram esse filme, mas ele é um stop motion e eu acho muito legal por ser stop motion. Já é um bom começo pra vocês assistirem, porque indico bastante só por ser stop motion. Stop motion, pra quem não sabe, é aqueles bonequinhos assim que você mexe um pouquinho. Tira foto. Já deu pra perceber, né? Que esse filme deve ter demorado milhões de anos. Então eu recomendo bastante. É a história da Coraline, uma menina. Que ela vive num mundo normal. Com os pais. Ela acha que aquele lugar onde ela tá. Que é a vida real. Ela acha que é tudo chato, tedioso. E ela acha o portal. Onde leva pra uma casa que é praticamente igual. Do mundo real. Porém, tudo é tipo meio... Mas legal, ela gosta daquilo, convive com aquilo Até ela saber que tudo aquilo era uma farsa O filme que eu indico é A Viagem de Tihiro. E ele é muito legal E eu amo esse filme, tô brincando, não amo não Eu fico com um certamente nos quando assisto aquele filme é, Mas eu indico bastante esse filme porque é meio, também, é o mesmo esquema É meio, hum, vários monstros Eu recomendo, porque é muito legal, muito... Da hora eu gosto bastante dos filmes do Miyazaki E outro também Que já incluindo nesse esquema De animação 2D Castelo Animado E é muito legal também é, Se você não conhece, procura e assista Que é muito bom também E por último, o quinto filme que eu vou indicar pra vocês É, é um filme, não é um desenho Ele chama Descendente Descendentes. Esse filme é bem, tipo, High School Musical, meio com Malévola, A Bruxa Amada, Branca de Neve, a Cruella Devil e o Jaffa É meio que o vilões da Disney com High School Musical. Eu gostei bastante desse filme porque, tipo, são vilões, tem os seus filhos e que os filhos fazem um monte de coisa e é chamado lá pro negócio... Dos filhos dos príncipes e das princesas Eu Gostei bastante desse negócio de Filhos de vilões Filhos de príncipes e princesas da Disney Então gente, esse foi o vídeo de hoje Pra vocês Eu Tô muito cansada, quero dormir logo Se vocês já assistiram esse filme Se vocês têm outros filmes, outros desenhos Meio terror Pra recomendar, comente aqui embaixo Então gente, é isso, se inscreva no canal Não esqueça de dar um polegar pra cima Um incrível beijo até mais Até o próximo vídeo Bye